E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, seja bem-vindo ao canal Coisas Que Eu Te Conto Estou aqui para reagir a um vídeo a respeito de um babaca MC Peter Pan né? MC Gui não, MC Peter Pan, por causa de que esse moleque não cresceu Esse moleque é um besta, entendeu? Brincando com uma garota inocente, uma criança que só tá querendo ir pra Disney pra se divertir Ele não tá indo pra se divertir não, ele tá indo lá pra fazer babaquice e tá indo lá pra ele ser o que ele é, um besta, no meio de gente inteligente, gente querendo se divertir, querendo ser feliz, ele tá indo lá pra atrasar quem tá querendo ir pra se divertir, pra brincar, entendeu? Então não é MC game, é MC Peter Pan, cara, que moleque otário, brincando com uma menina, cara. Entendeu? Brincando da roupa, do estilo da garota Estão falando aí que a menina tem, sei lá, problema, doença Só que eu não sei, né, se isso daí é verdade Mas se for verdade, pior ainda, né, cara? Isso daí deixa a pessoa mais indignado Entendeu? Vou deixar o vídeo rolando aí pra vocês dão uma olhada Esse vídeo tá viralizando pra tudo quanto é lado Facebook, Youtube, Twitch, sei lá Tudo quanto é a rede social Mostrando a cara desse babaca Chegamos na Disney Mano, olha isso <risos> Gente, filho... Entendeu? Se ele faz isso daí, ó Gravando Pra geral ver O que esse cara não deve fazer, cara Por detrás aí, ó Entendeu? Debochando dessa menina. Deve debochar de todo mundo. Entendeu? Só por causa de que tem dinheiro. Entendeu? Fez uma fama do caramba aí. Fez fama, mas nem sei se tá com fama ainda. Porque eu não tenho nem vindo. É, escutado mais música desse maluco. Entendeu? Não sou contra o fã em que não, cara. Mas eu sou contra esse otário que fica brincando com gente. Entendeu? Com gente. Com gente mesmo. Porque ele não é gente, não. Ele é, é bicho. O cara que brinca desse jeito aí é bicho. E dane-se também se tiver alguém aí que é fã e tá querendo cheio de palhacinha de mimimi. mimimi, mim, mim, mim, mim, que é coisinha dele, dane-se. Mas o que ele fez não foi coisa de ser humano não, foi molecagem. Coisa de criança. Nem criança age assim. Criança tem mais maturidade que esse maluco, entendeu? Eu falo mesmo. Falo mesmo. Falo o que eu sinto, falo o que eu me expresso. Entendeu? É o que eu me expresso, é o que eu tô me expressando. Entendeu? Moleque, esse daí é molecagem. MC Peter Pan. Não cresceu até hoje. Se bobear aquela menina lá... Se bobear, não. Com certeza tem. Mais maturidade do que ele. Porra, a menina ficou sem graça. Menina toda sem graça. Geral rindo lá no, no, no vagão lá, no, na parada que ela tava lá. Porra, fiquei mó triste, cara. De ver a cara da menina. Menina toda sem graça. O moleque público. Entendeu? Fazendo aquela palhaçada. Entendeu? a menina. Vou deixar o vídeo rolando aí pra vocês verem e vocês falam pra mim. Vocês falam aí no comentário aí, ó. Entendeu? O que vocês acham? compartilhe esse vídeo também. Pra esse otário ver a merda que ele fez. Pra esse bestão ver o que ele fez. Eu tô falando assim, cara. Eu não sou de, de, de ficar atingindo ninguém, não. Não atingi o funk, não atingo nada, não. Eu tô atingindo a pessoa que ele tá sendo. Ele tá sendo, que eu não sei que ele é assim não. Talvez ele é até desse jeito mesmo, entendeu? Mas isso daí tem que ser compartilhado para os pessoal ver o caráter da pessoa. Às vezes eu vê o cara na televisão brincando, rindo, ban. Ah, o príncipe, ah, brincadeira, ah, aquilo outro. Mas vai saber o caráter do cara por detrás da câmera. Por detrás da câmera, esse babaca aí, ó. Entendeu? Mano, olha isso. Vamos já. Para cara. forma melhor para falar, vai lá e faz um, uma brincadeira sem graça e junto com ele um monte de de amigos dele rindo também com a brincadeira que o besta fez, que na verdade amigo ali não tem amigo, né? Ali é interesseiro, né? É pessoas que estão ali só mesmo para a base de fama. É, dinheiro, fama não né, esse cara tá com fama em né? alguma coisa, tá em fama Tem música dele, nem vejo mais música desse cara mais Nem vejo mais nada desse rapaz aí, desse moleque Rapaz não, moleque né O cara que faz esse é moleque Cara, na moral cara, esse moleque aí já era pra ter crescido há muito tempo e ele não cresceu não ele Eu acho que ele é o MC Gui não, ele é o MC Peter Pan né? Porque não cresceu